Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a escolha de testes não paramétricos. Né? A gente tem vários testes aí que são considerados como testes não paramétricos. E qual deles que a gente vai escolher? É isso que nós vamos conversar aqui no dia de hoje, tá bem? Lembrando, para quem não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho aí para vocês receberem as notificações das próximas aulas, né? E dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, nas playlists anteriores, que a gente tem muitos materiais legais. É, iniciando aqui, veja só. a gente saber qual teste que a gente vai utilizar, a gente tem que considerar quantos tratamentos né, que a gente tem, se esses tratamentos são quantitativos, se são qualitativos, né? É, como que a nossa variável resposta, se ela é quantitativa, se ela é qualitativa, se existe pareamento, né? ou seja, dependência, se não existe dependência. É... Então, nós temos aqui, né, para cada um desses casos, um teste que é legal de ser utilizado. Eu sumarizei alguns testes aqui nessa tabela, tem alguns outros testes que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? mas vamos lá. Vamos imaginar que nós temos uma única amostra. Né, ou seja, um único tratamento, falando aí de uma forma mais generalista. É, em um caso como esse, né, a gente pode utilizar o teste T. Vamos imaginar, por exemplo, que nós temos aqui todos os alunos né, de uma turma aqui em muitos lados. Né? Eu faço a média da altura desses alunos e quero comparar com a média nacional. Por exemplo, de saber né, se os meus alunos têm uma altura maior, né, ou menor, ou igual à média nacional. Okay? Para chegar, né, eu conseguir chegar aí a essa conclusão, se eu considerar né, que a altura dos meus alunos segue a distribuição normal, eu posso utilizar o teste T. Mas se, por um acaso, esses dados não seguirem a distribuição normal, a gente pode utilizar um outro teste que a gente chama de teste Wilcoxon. tudo bem? Então, o teste Wilcoxon é um teste que a gente pode utilizar em substituição do teste T em situações onde a gente tem uma única amostra, um único tratamento, e a gente quer comparar a média dessa amostra de desse tratamento né, com um determinado valor. Uma outra situação é quando a gente tem duas amostras a gente quer fazer uma comparação entre elas ou dois tratamentos, tudo bem? vou imaginar que eu tenho duas turmas, eu tenho uma turma aqui em Montes Claros e uma turma em Belo Horizonte né e eu quero saber se há ou não diferença estatística entre a média das alturas dos alunos de Montes Claros com a média da altura dos alunos né, de Belo Horizonte. É... Os alunos de Montes Claros não tem nada a ver com os alunos de Belo Horizonte. Ou seja, eles são independentes. Né? Ou seja, não são amostras pareadas. São amostras totalmente independentes. Num caso como esse, se eu considerar que a altura segue a distribuição normal, eu posso utilizar o teste T. Né? O teste T é para duas amostras. eu vou saber se é uma média de um meio igual ou diferente da média do outro. Por outro lado, se a gente não poder né, afirmar que esse valor segue distribuição normal, ou se eu fizer um determinado teste né, de normalidade, eu verificar que não segue distribuição normal, né? a gente falou sobre vários testes para a gente verificar essa distribuição de probabilidade lá no curso de ativo experimental, qualquer coisa pode procurar essa playlist aí. Mas se não seguir distribuição normal, aí a gente pode utilizar o teste Wilson-Mann-Whitney. Algumas literaturas chamam apenas de teste Mann-Whitney, tudo bem? Eu coloquei aqui Wilson-Mann-Whitney. É, então, tem essa possibilidade. Outro caso diferente, a gente pode ter duas amostras, né, e essas amostras serem pareadas. Imagine, por exemplo, que eu tô, quero contar, né, quero ver, ah, se o uso de um determinado medicamento... né ele está diminuindo, por exemplo, o número de carrapatos em animais. Né? É um exemplo. Então, eu poderia ir né, em todos os meus animais e contar o número de carrapatos que eles tinham. Depois eu vou aplicar esse né, esse medicamento. E depois eu vou contar novamente o número de carrapatos. Né, Para saber se houve uma diferença entre o número de carrapatos antes e depois do medicamento. É, nesse caso, essas amostras são pareadas. Né? Os valores que eu tenho depois né, da, minha, da aplicação do, do nosso remédio é, foram colhidos nos mesmos indivíduos né, que foram avaliados antes de eu aplicar os remédios. Então, a gente tem aí um pareamento. Né? Quando a gente tem amostras pareadas, nós podemos trabalhar com um o teste T pareado se nossos valores, né, nosso conjunto de dados seguem uma distribuição normal. Caso contrário, vamos utilizar o teste de Wilcoxon pareado. Bem? É, uma observação muito legal, muito interessante, né, é a seguinte. Vou imaginar que eu tenho então duas amostras, né, dois tratamentos. E aí eu quero saber se a média deles são iguais ou são diferentes estatisticamente. Eu posso fazer uma análise de variância em DIC, okay? considerando lá o nosso teste F, e o p-valor que nós vamos encontrar, né? ou seja, a conclusão, conclusão que nós vamos ter, vai ser idêntica à conclusão do teste T. Okay? Então o teste T ele vai nos dar o mesmo resultado do teste F na análise de variância se eu comparar né, esses dois tratamentos considerando a análise de variância do DIC. Por outro lado, eu imagino, se eu tiver aqui, ó, fazer um teste comparando dois tratamentos em DBC, considerando cada animal como sendo um bloco, né, e para cada animal nós vamos ter então dois valores, né, duas observações antes e após o tratamento. Então, se eu considerar cada animal como sendo um bloco, e fazer a análise DPC, é, o resultado que nós vamos ter do nosso teste F, né, que vai falar se nossos tratamentos são iguais ou diferentes, Vai nos dar a mesma conclusão, né? o mesmo que o valor do teste T pareado. Tudo bem? É, isso é um raciocínio muito legal né? para o que nós vamos falar aqui embaixo. Né? Mas veja só. Vou imaginar que nós temos mais de dois tratamentos. Né? Eu tenho três tratamentos, quatro tratamentos e são de amostras independentes. São de amostras né? é, não pareadas. No caso desse, eu tenho mais de dois tratamentos. Para saber se esses tratamentos são iguais ou diferentes estatisticamente, se nós fizermos a pressuposição aí da distribuição normal, a gente pode fazer a nova considerando o delineamento é anteriormente casualizado, não o DIC. E aí o teste R vai falar se os nossos tratamentos são iguais ou diferentes estatisticamente. Por outro lado, né, se é, a gente não fizer essa pressuposição aqui de normalidade, a gente pode utilizar um teste que a gente chama de kruskal wallis então, o teste Foscoloide é um teste substitutivo à análise de variância no DIC, que vai dizer se os nossos tratamentos são iguais ou diferentes estatisticamente. Por outro lado, se nós estamos trabalhando aí com duas ou mais tratamentos, né, é, e essa nós estamos trabalhando aí com amostras pareadas, né? Aí a gente pode então considerar o delineamento de blocos casualizados. É, como seria isso? Imagina a gente tem um bloco 1, o bloco 1, né? o bloco 1 ele tem uma condição legal de solo, né? bastante sol, bastante nutriente, bastante água. E eu tenho, por exemplo, né? um bloco 2 que ficou debaixo de uma sombra. né? Um bloco 3 ficou uma situação intermediária, então se a gente for ver, né, a gente tem aí amostras paliadas. Né? Eu tenho o tratamento 1 em um local bom, né? Tem várias amostras aí nesse local bom, nesse bloco 1. Tenho vários indivíduos nesses mesmos tratamentos, a gente tem dados dele também nessa, nesse bloco intermediário e tem dados também para cada um desses tratamentos naquele bloco. Né? Que é um bloco ruim, que ficou debaixo da sombra, por exemplo, com pouca água, com pouca luz. Né? Então a gente tem aí um pareamento. Okay? É, então a gente pode utilizar aqui o teste, a nova DBC, se seguir por normal. Ou, caso contrário, a gente pode fazer o teste Friedman. Né? O teste Friedman é o substitutivo aí, a análise de variância que considera o DBC. Existem casos também, né, onde a gente tem duas ou mais tratamentos, né, na verdade, três ou mais tratamentos, que a gente tem dependências aí em diferentes sentidos. BQL, por exemplo, a gente tem né, aquela dependência né, no sentido das linhas, no sentido das colunas. Né, a gente faz o controle local é, duas vezes. Okay? E num caso como esse, a gente pode fazer a análise de variância em BQL se nós tivermos uma distribuição normal ou o teste de BN, numa né, situação aí onde não segue distribuição normal, tudo bem? É, se nossos dados estiverem em porcentagem, né, existem alguns testes paramétricos que a gente consegue também fazer comparações de porcentagens né, sem considerar aqui distribuições de probabilidades. É, então, esses aqui são alguns testes que a gente pode utilizar. Né, a gente viu como seria o teste paramétrico e o seu respectivo teste não paramétrico. Existem muitas e muitas outras opções de teste não paramétricos, né? além desses daqui. Esse daqui são só os principais que eu estou apresentando para vocês. No curso de estágio experimental, nós falamos sobre teste de quadrado. Né? É, vale a pena vocês voltar lá e dar uma olhadinha. O teste de quadrado, da forma como a, qual a gente faz, ele também é um teste não paramétrico. Né? É, quando a gente, a gente viu lá, na última aula do curso de estágio experimental, que quando nós temos um único fator né, qualitativo, nossa né, variável resposta qualitativa, a gente pode fazer um teste de aderência. Né? E se nós tivermos aí, dois fatores sendo estudados, né, dois fatores qualitativos, como por exemplo raça do animal e cor da pelagem, a gente pode fazer uma tabela de contingência, né, utilizar o um teste quadrado como sendo um teste de independência. Né? Quem quiser assistir essa aula anterior lá, que a gente já falou isso. Ambos então, os testes são como, podem ser considerados aí como testes não paramétricos. Né? A gente já falou também sobre correlação. É, a correlação, então, né? se nós tivermos uma distribuição normal bem variada, né? a gente utiliza a correlação de Pearson. A gente já aprendeu essa, distribuição, essa correlação lá né? tá no curso de experimental. Caso contrário. Né? A gente vai utilizar com relação aos postos, né? se não seguir discussão normal. A gente vai aprender isso nas aulas posteriores. Tem aqui várias figuras que a gente acha aí na internet, lá no Google Imagens, né? que nos dá aí um direcionamento legal sobre qual teste utilizar. Esse daqui é um deles. Né? Veja só, se nós tivermos a nossa variável independente, ou seja, os nossos tratamentos é, qualitativos, né? não tá aqui nominar, então, se eles for forem qualitativos... E a nossa variável dependente, ou seja, a nossa variável resposta é quantitativa. Então, vamos lá. Tratamentos qualitativos, variável resposta quantitativa. Se nós não tivermos nenhum pareamento, né, se as nossas amostras elas forem independentes, num caso como esse, nós podemos utilizar, né, se eu tiver apenas dois tratamentos, o teste T e né, é, ou se seguir uma sequência normal, teste mal né? Se eu tiver mais de duas categorias, né? ou seja, três ou mais tratamentos, aí a gente pode utilizar a análise de variança, considerando o DIC, né? ou o plus co né? o que a gente falou em usidade anterior. É, por outro lado, se nós tivermos aqui ó, cat -ca categorias ligadas, né? a gente tiver um pareamento, né? uma dependência, é, entre as amostras, a gente pode utilizar um teste T variado, se não é normal, um teste 1000, se não seguir, né? Se nós tivermos aqui várias categorias, né, várias medições, a gente pode fazer aqui, ó, a nova considerando o DBC ou o substitutivo dela com o teste Friedman. Se essas avaliações, né, dos nossos três ou quatro tratamentos foram várias vezes no decorrer do tempo, a gente tem uma dependência aí, temporal, a gente pode utilizar também né, algumas metodologias aí de medidas repetidas. Né? Então, aqui é são algumas possibilidades. Em uma situação né, onde nós temos aqui é, tratamentos quantitativos e variável resposta também quantitativa, nós temos uma situação né, onde a gente não tem casualidade. Né, isso daqui é, por exemplo, vou imaginar que eu estou coletando várias variáveis né, numa comunidade de plantas né, nativas, por exemplo. Eu tenho lá comprimento, largura. Né, a gente não tem tratamentos estruturados. Eu vou ter comprimento, vou ter comprimento local, com altura de plantas, número de frutos. Né, tudo isso daí de de plantas, né, que a gente controla no campo, não existe nenhum tratamento. A gente pode aplicar com relação de Pearson, né, se seguir disposição normal, com relação de Spearman, que a gente vai ver nas próximas aulas aí, se não seguir descrição normal. Mas se houver, né, um tratamento estruturado, né, trabalhando com diferentes doses de nitrogênio, diferentes doses de potássio, por exemplo, experimento em esquema fatorial, né, é... E aí, a minha variável resposta é quantitativa. A gente pode utilizar uma regressão linear né? é... ou uma regressão não linear. Essa é a regressão simples, se a gente tiver aí uma única, um único tipo de tratamento, um único fator. Esse né? é um experimento unifatorial. Da mesma forma que também existem algumas regressões não paramétricas né? que a gente pode utilizar também em caso de regressão, onde não há distribuição normal. E aqui tem também algumas situações onde a gente consegue trabalhar, né, em situações onde a gente está considerando aí, né, má, muitos fatores simultaneamente. Né? Se a nova multifatorial seria né, uma nova considerando o esquema fatorial, é, a correlação de Pearson, então, se a gente for considerar várias características simultaneamente, a gente trabalhar com a correlação parcial, com a correlação múltipla. Né? A regressão, se nós tivermos uma única variável expectativa, a gente tem a regressão simples. Se a gente tiver várias é, variáveis explicativas, a gente tem regressão múltipla, né? Então, aqui a gente ainda vê algumas possibilidades, tudo bem? É, mas, então, é isso, pessoal. A gente viu que vários testes podem ser utilizados, né? Dependendo aí das nossas situações. Nas próximas aulas, a gente vai ver como que a gente utiliza vários desses testes, tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.